Pastor Oi, Ronaldo. É. Quem, quem? Não, Ronaldo. Você também? Quanto, tá quanto tempo, hein? O é, que tá esse me... cabelo seu mudou de cor? Meu... Isso é por causa de vida, né? Anos. É os dias, né? É, é os dias que eu Perto Aperta de avão aqui. Você tá bom? Eu também e você. Ah, não é? tanto, ah, não. Pai. você tá bem? Quem que é esse moço? Esse moço é meu filho. Que coisa... Jo... você ficou pequeno agora, hein? Ah, fiquei. Esse Zezinho conhece mais do que a gente, né, Zezinho? mais três. Três mais três? Três mais três. Duas mocinhas, uma mocinha, uma moça e mais um que é mais velho que esse. Como que é o nome desse? O Jefferson. Esse é Jefferson, o outro é Jonathan, a outra é Jordânia e a pequena é Júlia. Júlia. É. Você já tem neto, então, Zezinho? Tem três. Vou ver se eu arrumava aqui e falava. É. Cadê é. é isso? Três netos? Três. Como que é o nome dos dedos? José Miguel Felipe, e Lívia. Cê, Lívia. Você viu o vídeo que eu fiz você, lá no... Não, não vi, irmão. Aonde? Que eu, eu gravei, deve ter uns 5 anos ou mais. Não lembro, irmão. Eu vou, eu vou mandar você depois. só pegar o, o celular ou o WhatsApp com o seu Manda, menino? Não, sim, irmão. Você já está mexendo no WhatsApp ou não? Não, meu celular que mexe. Eu não tenho nem tempo de mexer com isso. Você fica velho. Vem velho que tem muito <risos> tempo para mexer com isso, rapaz. Você não está trabalhando mais? Esse aqui, é. o Jefferson ainda vai ver. Ô Jefferson, que nome que é seu WhatsApp? não É, é. deixa ali. Você é, ir, ir é, fui aqui buscar, eu tô encontrando um amigo meu aqui, menina, ó Eu conheci de cabelo pretinho, agora tá tudo com cabelo branco, <risos> como é que faz isso? Oh meu Deus, como que a gente faz? Tem que pintar o cabelo é. Tem que pintar? Sabe? Mas é, depois, gente... depois, o meu, o meu nem, nem, nem tem nem recurso de pintar o cabelo branco Não? <risos> 70 anos É. Ô Zezinho, deve ter uns 40 e tantos anos que a gente é amigo, né? Faz mas, mas, ah, boa, boa vida. Boa vida. Boa vida. Eu tenho 36 só de cadeira de roda. Só de, de rock. Obrigado, você, viu? <risos> Ó, nem cortei o vídeo aqui. Zezinho, a nossa turma lá era Solange, o Silas eu Quintino. Ouvindo. Eu já passo o telefone. Tá. É, eu vou esperar, viu? Tá. Mas quem é, que é da nossa turma lá? A. Ah, você lembra uma vez quando o reverendo o, o simidarista Hernandes veio aqui em Franca e fez a palestra, ele era simidarista. Ah, Hoje ele é pastor. Hoje é pastor? É. E é famoso, né? Pastor, Hernandes Dias Lopes. Quanta lembrança boa, né? Coisa. Quanta Você coisa. Você lembra da, da nossa irmã, dona Lourdes, né? Do pastor Santana. Demais, Tinha uma reunião de oração demais. lá. Faz um. Ah, já faz bastante ano eu estive na casa dele. Em Ribeirão Preto. Na cadeira de roda também. Pastor Antônio Santana. Pastor Antônio Santana. Tá fortão, né? É aquele coração. Né? Generoso, é, né? né? Tem saudade demais. Ô, ô, ô Zezinho, a gente não pode esquecer aqui do pastor Justino, né? Pois é, né, irmão? Porque lá também foi outro bênção, né? Jesus levou ele, mas ele deixou o legado de muitos que não deixam um legado como ele. Campeão, pastor Eurípides Bolsonaro. Pois é, o irmão, o que é o nome dele, gente, o que é mais antigo que de, de, Franca, de Franca? Benedito Damião. Benedito Damião. E o pastor Domingos. Pastor Domingos. Pastor Juvenal. Pastor Juvenal. Irmão lá, eu tenho muitos vídeos cedo, dele. Digamos. Eu tenho muitos vídeos dele contando história aqui. Pioneiro é. da Assembleia de Aquele Deus. Pioneiro. Você está é. frequentando aonde? Assembleia de Deus. Lá. É. Oh, aqui no oh, Paulista. O seu nome é? Jefferson. Jefferson. Ô oh, Jefferson, eu vou desligar. Foi um prazer muito grande Imagina, encontrar seu prazer pai. Nossa. E eu vou pegar o seu contato que eu vou mandar esse vídeo para vocês e depois eu vou mandar os outros do seu pai. Falou? Tá bom, manda sim. Um abraço. Aí, pastor, Não, nós Agora eu já estou começando Lá na minha casa também Obreiros, ó é mesmo? Duas cantoras E isso é? aqui, graças a Deus é tudo Cantora, Prega pregador. Que coisa boa, viu? Parabéns Deus vai dando vitória, né, irmão? Vai. É isso aí, ó